Olha oh, que ele corre pra caramba! Estamos aqui com Teta Wars. É tipo Star Wars, mas é de teta. <risos> <risos> Tranquilo, tô calmo, vou começar calmamente o game, dá um start no game. Ó, <risos> ó, ah! oh, oh, é o seu Nagashi. Já falou, sente. Rapaziada, esse teta já tá explodindo na cara do é seu Nagashi. Ah! Seu é Nagashi é simplesmente o cirurgião dela, é, tá bom. beleza? O nome dessa mina é Jonatas. É o quê? que? O que acontece? O Jonatas fez um implante siliconal para com esse doutor. Olha lá, ó, ele quer 10 milhões. É porque é o cirurgião mais consagrado do planeta. Aconteceu essa p... Essa tal de Jonatas foi se envolver com o cirurgião? E o cara quer 10 milhões agora, tio, o que, que acontece? Aí mandou os capanga pra bicar ela, pra dar voadora no rim. Agora a gente vai ter que escapar do consultório até a casa dela, já com as tetas prontas. Mama. Tranquilo, chega com duas espadas. Ó, tem juiz. Tem juiz. Ó lá, ó. Oh, meu Deus. Beleza, ó, tem como pular. Ô, oh, louco, tio, vai... Oh, rapaziada, ela é lenta, hein, Sim. Nossa senhora, tem comprabilidade. É, não é, é. só Loki! Ah! É um de cada RPG? Ah, tem que ir para trás, tio. Vamos é ficar esperto. Mas vamos ver os golpes aqui, ó. Tem defesa. Dá uma fincada no, no rodinho. É o quê? Mas tá meio escuro. Vamos vazar antes que os Loki mestre chega. Ó, chega fincando. Ô, oh, a fincada, é top, tio. Pera aí, vale taca a coisa! Tá tudo escuro, o jogo! Pelo amor de Deus, hein? Oh, eu já tô morrendo! Ô, oh, jogo! Beleza, será que tem como escapar? Oh, pula! Aí, locão, joga de novo aí! Chega um cara! Aí, agora você leva! Nossa, essa fincada finca mesmo, hein? Beleza! Ô, oh, louco! Vale e taca rodo! Nossa, o jogo é difícil, tio! Deixa louco é. Peraí, não, não, deu, não deu certo de primeira não, hein? Então, Beleza. Olha aí, tio. Nikomura. É o quê? Rapaziada, o Nikomura tá chegando querendo dar voadora aí. Cobrando a treta, beleza? Agora vai ser super difícil, porque provavelmente esse cara vai ser um chefe. Uh. E eu cheguei aqui já com, com a vida toda arrebentada, hein? Tranquilo. Ô, uh. que ele corre pra caramba! Uh. Ah, tio. Uh. Pera aí. É okay. Esse jogo é pelão, hein? Pelo jeito, hein? A tiazinha é bem lenta, tio. Você aperta o botão, ela vai defender no outro dia. É mesmo? <risos> vamos começar com calma, eu tô calmo. Beleza. Ó, vai chegar louca aqui. Espera o juiz apitar o começo do jogo. Agora tá valendo, hein? Sem impedimento. Ô, louco, o cara bate também. Isso. Vamos lá, vamos lá. Essa tiazinha que é treta, tio. Vaza daí, Vaza você viu que espadada na bunda dela? Tinha Zinha 300 metros? 52! Ah, e você fica esperto, hein, sua Loki? Beleza. Rapaziada, o problema é os caras que tacam as estrelas bentas lá, hein? É verdade. Ó, oh, esses daqui é mais de boa. O problema é os Loki que tacam as paradas. Ah, peguei a moral, seu Loki. Ô, oh, louco! Rapaziada, o cara morre tacando a parada? Peraí, tem que ser na hora certa, hein? Sim. Opa, seu Loki, pra você parar com essas gracinhas. Então... Tranquilo. Defendi, seu Loki. E aí, o que você vai fazer? Defendi de novo. Oh, esse jogo tá ficando legal, hein? Tá ficando legal. Não, não, tia. Ô, oh, tiazinha, pelo amor de Deus. Rapaz, os caras querem furar o silicone dela. Derrapa! Ô, oh, Jonatas. Ixi, chegou no Gomuras. É o quê? vida pro resto da sua vida e roubar o seu silicone sagrado ó oh, tiazinha peraí hein eu também bato nossa o cara é, é, é super ninja toma seu aqui. pelo amor de deus oh, tia você não defende? não, defende? -se. nossa senhora Strike. no pole oh. uh. matei oh. <risos> <risos> O negócio é super estranho, de jogar esse jogo aqui. Você aperta o botão, a tiazinha responde no outro dia. Aham. Uhum. Tá vendo aquela porta azul? Não vi. Tem um prédio. Nunca nem vi, não. E tem umas escadas. Eu nem nunca vi. Depois tu tá porta. Sei lá. Você vai se encontrar dentro de uma viela. Não sei de nada. Onde tem outra coisa ali que é muito sinistra com outras coisas. Eu dia. Ar... E o líder está lá. Bora. <risos> Uma. Tranquilo, ó, oh, ó, oh, é a viela número 2. Tem uma pizzaria. Vamos atrás dos locks. Oh, já tá valendo, já pitou, hein? Nossa, foi três no ring. Tá aí seu lock. nossa, já, já, já cai derrapando. O problema é o chefe, tio. É os chefes. Ó, oh, tem que pular a caixinha. Oh, meu Deus do céu. <risos> Tô calmo. Oh, que isso? Nossa, que nível é esse? É de coridade. Ó, oh, tacou tá fogo. Hum, beleza. Ó, oh, vinca. Jogo de cowboy, seu Loki. E aí, tiazinha? É bom você cair. Nossa, por trás. Ai, que aí, tiazinha, será que salva o jogo? Ó, oh, ó. Oh, oh, oh, meu Deus do céu. Aí chegou o Jorginho, hein? Ó, oh, como você chegou aqui? Não tô lembrado não. O que isso significa? O meu irmão gêmeo está morto? O que você quer dizer com isso? Não, eu não matei ele. Só dei uma lição nele. Beleza? Dei uma tetada no olho dele. Espera, você comprou o silicone com o Nagamushi? Todo mundo está te procurando. Devolva o silicone. Ó, oh, já furou. Ó, oh, meu Deus. Ai, vai ser difícil demais, hein, jogo? Nossa, o cara tá com estrela demais. das contas foi um, um final trágico beleza a jonatas não conseguiu sair e arrancar o silicone dela é isso oh, lê lê.